A manutenção do metrô DF hoje é realizado por uma empresa terceirizada. Só que o discurso do governador, de forma oportunista, depois desse problema de manutenção, foi dizer é preciso privatizar o metrô. Isso não é novidade, porque o sucateamento das empresas públicas tem sido recorrentemente utilizado no Brasil e o sucateamento proposital como justificativo e argumento para a privatização das nossas empresas. O problema ocorrido no metrô ontem não tem relação direta com a empresa pública pública Metro DF, mas com a terceirizada que executa o serviço. Gostaria de lamentar a postura consciente do governador Ibanez de atacar uma empresa pública, quando na verdade o problema foi a execução e a manutenção feito por uma empresa privada que é terceirizada ao Metrô DF. E também é pedir mais segurança para a população do Distrito Federal que utiliza o Metro DF todos os dias, infelizmente lotado, com seus empregados ainda sendo tratados da pior forma pelo governo. Gostaria de solidarizar com os empregados e empregadas do Metro DF.